Hoje eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês os dois tapetinhos que eu fiz, tá? Dois modelinhos. ó, Esse daqui. Eu fiz com 48 aqui. E subi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E uma carreira fiz direto sem pular ponto. Aí depois eu fiz eu fiz esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho simples. Fiz dois, olha. Gente, mas é tão fácil fazer esse tapete, tão facinho. Eu amei fazer ele. E olha, esse biquinho aqui, ó, ele é diferente. Eu fiz de outro jeito para me ver como que ficava. Eu achei que ficou mais bonito ainda, ó. Vocês acharam? Acharam bonito? Então, eu ó, usei a linha branca, a linha branca, usei a roxa, olha ainda o tanto que tem. Usei a amarela e usei ali um pouquinho só para fazer as flores. E olha, para você ver aqui ainda que tem, ó. Aí, branca, eu tô começando a fazer esse tapete aqui, ó. Vou começar a fazer ele. Isso aqui eu vou fazer um jogo, tá? E esse tapetinho, ele ficou pesando... Um ficou pesando 321 e o outro 312. O tamanho dele deu... Deu 91 de comprimento e 42 de largura, tá? Meu, deixa eu ver aqui, tô achando que tá muito grande. Tá 91? Não, 61, 61 de comprimento e 42 de largura. Ficou bem grande, viu? ele era ele é do canal da Carla Cristina nossa amiga né que faz trabalho maravilhoso eu espero que vocês gostam tá e seja bem vindo ao meu canal sempre viu eu desejo pra vocês um ótimo dia tá Ah, eu nem falei que eu sou da Lúcia crochê terapia Silva Tá? Muito obrigado vocês. Curtem o meu canal, compartilham, tá? E se inscrevam. E deixem um o like. Bem, bem forte. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.